Olá investidores, hoje eu estou aqui para falar de um tema super importante, delicado, mas que vai fazer total diferença no futuro de vocês, finanças em casal. e não tinha pessoa melhor para trazer aqui nesse nosso encontro uhum. do que a minha noiva, mas eu vou deixar ela se apresentar, senão eu vou ficar aqui uma hora de vídeo só contando como uhum. ela é. Fala aí amor. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda e além de noiva do Gerson, eu sou fundadora da Novo, que é uma foodtech que faz alimentos 100% à base de plantas para substituírem produtos de origem animal com o intuito de reduzir grandes problemas globais causados pela forma como a gente consome alimentos. Eu avisei que ela era fera? Então, mas vamos lá, a gente não tá aqui nem pra falar nem do Morning Call, nem do BTG, nem da Novo. Hoje é um assunto importante, né amor? Finanças em casal e como que a gente alinhou isso desde o início e já mudou completamente nosso relacionamento. Não, então, pra falar a verdade, logo no começo do relacionamento eu tinha um pouco de receio de falar com ele sobre dinheiro. <risos> Porque as pessoas do mercado financeiro têm uma fama de ser um pouco mão de vaca. Então eu não queria abrir muito das minhas finanças com ele. Mas aí o tempo foi passando, eu fui ganhando confiança e, no fundo, precisando compartilhar com alguém que realmente dominasse desse assunto. E eu aí... sabia, só esperando ela vir falar, é. com certeza estava tá tudo errado lá. E aí foi uma história engraçada, assim, um fun fact na nossa história, porque eu comecei a investir de verdade em 2019. E acho que foi um ano que a Bolsa bombou, Sim. né, amor? Todo mundo ganhou dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. E eu lembro que eu ouvia muito amigos, conhecidos, parentes, falando, cara, você tem que investir lá, o seu dinheiro não está bem aplicado e tudo mais, o que, que eu fiz? Peguei todas as minhas economias, toda a minha reserva e botei fundo de ações. E aí eu falei, bom, aí começou, né, 2020, Covid e meus gráficos para baixo. E aí eu, mo, preciso compartilhar com você. Aí ele, tá, ele ficou chocado com aquilo que ele estava vendo. Ele, qual o seu perfil de risco? Aí eu, Acho que eu sou moderada. Não, quando eu vi aquilo moderada e vi o que tava nos gráficos, eu falei assim: esquece, de moderada você não tem nada, pelo contrário, tá agressiva e muito. Aí ela, com esse olhão dela, falou: não acredito. <risos> É. E aí, enfim, daí eu fui aprendendo um pouco mais sobre investimento, óbvio, né? Tenho um super professor em casa e acho que é um pouco disso que a gente quer trazer também para vocês. Então, da importância que é um casal ter esse tipo de papo em casa, né? Falar sobre as finanças, fazer planos em conjunto e se organizar, porque às vezes o dinheiro passa a ser um tabu e acaba prejudicando muitos relacionamentos. Então, a ideia é dividir um pouco da nossa experiência para que vocês possam aproveitar e não terem problemas. É, apesar da gente ter começado cedo a falar sobre isso, acho que nunca é tarde, acho que essa que é a ideia, eu já estou casada há 5, 10 anos, a gente sempre viveu, né, vidas financeiras apartadas, mas nunca é tarde para conversar sobre isso, né? eu, como a situação da Amanda, né, eu tava numa situação difícil, perdendo muito dinheiro, mesmo assim, quis me abrir, em vez de ficar escondendo, e isso vale para os dois caminhos, né, pode ser, às vezes, muitas vezes o homem tá passando por uma situação difícil, é legal compartilhar com a esposa, porque, de novo, a união é a graça de um casal, né, é estar tá junto e nessa acho... questão que uma grande lição que eu tive dessa história que foi engraçada, mas nem tanto, <risos> é que ele me falou, Amanda, tem pessoas que só trabalham olhando para isso, para os melhores investimentos que você pode fazer, né? No BTG a gente tem um time que só olha para isso e você está ouvindo amigos e conhecidos e achando que vai tomar a melhor decisão assim, então acho Exatamente. que essa já foi a minha primeira lição nessa história toda. Mas, amor, até acho que é importante, antes gente a gente falar de investimento, acho que a gente teve até outras situações, que é até um ponto importante, quando a gente fala de educação financeira, de investimento, muita gente, eu acho que a maioria dos brasileiros, não consegue nem chegar na fase de investimento, e ter uma poupança de conseguir investir. E aí, acho que o casal é muito importante nisso, porque é aquela história, né? Duas pessoas juntando dinheiro juntam muito mais do que uma só. Inclusive são né, complementares em muitas situações. Tem pessoas que estão com um momento ímpar na carreira naquele ano, outro ano a pessoa vai melhor, alguém perde o um emprego, a outra supre. Então acho que é importante. A gente também teve né, situações como essa, interessante, quando a gente parou né, para dar um passo importante ali no nosso relacionamento de pensar e morar junto, etc., que a gente foi reorganizar as finanças, né, cada um é, com o que tinha para entregar, né, e eu ali com um pouco mais de meio nerd do mercado financeiro ali, com tudo, planilha, modelos, gráficos, é. para te mostrar, né? É, foi também outra experiência bem legal, eu nunca tinha vivido isso, então, só recapitulando um pouco, eu antes de morar com o Gerson, antes da gente tomar essa decisão importante, eu morava com meus pais, então, o que eu ganhava, ou eu gastava com alguma coisa para mim, ou eu investia como eu achava melhor. E aí, quando a gente foi tomar essa decisão, ele me chamou e falou, olha, agora a gente precisa de verdade se organizar para fazer esse negócio dar certo. E ele veio com a planilha dele, né, <risos> super nerd, botando opções de aonde morar, o que a gente deixaria de fazer para dar um passo maior. E acho que uma das nossas é, dúvidas ali era, aonde a gente vai direcionar mais o nosso dinheiro agora? É pra nossa casa ou é pra outros prazeres que a gente tem? Por exemplo, eu adoro viajar, então pra mim é um investimento, assim. É uma coisa que <risos> eu realmente gosto de... É, como falo? Não é investir, mas como falo? Botar meu dinheiro nisso. Dá prazer investir. É, enfim. É, eu gosto de gastar o meu dinheiro com isso. E aí a gente teve que tomar essa decisão. Vem cá, a gente quer ir pra uma casa legal, ele no lado dele ele é uma pessoa super caseira que gosta muito de ficar em casa e para ele ter uma casa confortável gostosa era o principal então a gente foi se equilibrando olha então tá então esse ano a gente vai estar tá mobiliando uma casa não tem como a gente viajar e tá tudo bem. Então a gente foi fazendo alguns acordos e vendo onde a gente podia cortar, onde a gente podia não fazer né, alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa para que sobrasse mais para a gente dar esse passo importante da forma que Perfeito. a gente entendeu que era o ideal. É porque finanças é igual com tudo no relacionamento, né? É um, uma dinâmica de sede. Né? Alguém tem que ceder alguma coisa para fazer né, um ano de viagem para ela ficar mais feliz, um ano de uma casa mais interessante para eu ficar feliz e por aí vai. Eu acho que daí, de novo, a importância de estar tá muito bem alinhado, muito bem a conversa, que o diálogo, quanto mais, melhor. Né? Isso que dá mais confiança. Né? Acho que é até um ponto importante que você sempre comenta, né? Essa, essa minha organização, esse meu excesso, talvez até de, de mostrar, só, se for para cá, acontece isso, etc. Muitas vezes, talvez te dar espaço, sair da casa dos seus pais, foi mais fácil, vamos muito dizer assim, quando alguém controla. Né? É, eu sempre comento que isso, no final do dia, me deu muita segurança. Então, que no começo parecia, ai, que papo chato, já. Lá vem ele com a planilha dele me mostrar números. E no final do dia, isso dá uma grande segurança para você tomar decisões. Então, acho que é isso, né, amor? Estabelecer bem as metas do casal, que, quais são as prioridades, o que a gente quer primeiro, e assim ver como se organizar. Então, cada um dando um pouco do que pode ali para o casal poder alcançar os objetivos, e é isso que a gente vem fazendo e vem dando certo, né? É isso. E muita conversa, acho que esse é o principal ponto. Inclusive, né, muitas vezes, é o que eu gosto de falar, né, de quando você senta, você define né, a foto, mas até chegar nessa foto, você tem um longo filme até lá. Então, muitas vezes, tem né, mudanças, estruturas e mudanças de, de vontade, de sonhos nesse percurso. Nada melhor do que cada um né, conversar é, com o outro e chegar e somar. Né? O casal sempre tem que somar, nunca dividir. Acho que esse é um ponto mais importante de recado. E, de novo, a gente é um casal super jovem, então não tem idade para começar isso, como eu comentei. A gente é, é jovem, está é, vivendo esse, esse momento agora, mas muitos casais já tem, podem começar esse momento, mesmo estando 10, 15 anos juntos, aí, nunca é tarde para reorganizar as finanças, né? e como a gente sempre fala aqui no mercado financeiro, quando se fala de dinheiro e de tempo, qualquer ajustezinho que você faz ao longo do dia a dia, dá uma baita diferença para o futuro, né, irmão? Então, pessoal, acho que nesse primeiro episódio aqui, no primeiro encontro, a gente aprendeu duas grandes dicas. A primeira, dinheiro tem que, não pode ser tabu, tem que ser falado sempre, como qualquer outra discussão no relacionamento. O que quer comer, aonde quer morar, aonde quer viajar, é como qualquer outro assunto, o dinheiro tem que estar presente no papo, no dia a dia do casal. E o segundo ponto é, tem que existir um alinhamento entre essas duas pessoas. Apesar de, claro, todo mundo ter sua individualidade, seus sonhos, as suas vontades, no final do dia, o casal tem que convergir para o meio do caminho, onde os dois vão estar felizes e seguros do que estão fazendo. Então é importantíssimo essas duas dicas. É isso. E aí, no próximo vídeo, a gente vai contar um pouquinho para vocês de como a gente começou essa organização. E, pessoal, às vezes parece simples como aqui, mas também não é nada impossível, era tudo certo. <risos> Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.